Moleque, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vida. vai, vai, vai, vai, vai, que Esqueci que vai, tá na fase especial. Controles malucos. E agora, vamos para a fase especial. Essa fase aqui no original é terrível. Continue. Ué, cadê a bola do lateral? Tiraram a, a coisa mais difícil da fase? Se você batesse em alta velocidade naquela mola, você não saía mais da fase. Vai, vai, vai, vai. Ah, ficou muito fácil. Muito fácil! No original essa fase tá mais difícil. Vamos em frente! Opa! E a música. Nossa, tem que me acostumar com a física nova. Tá bem diferente do original. Diferente para pior. Opa! O que? Nossa, esses uh. controles malucos. Toma. Ah, uh. uh. joguei muito clássico. Joguei muito original. E vamos para mais uma fase especial! Opa! Doideira! O quê? Eita! Opa! Ha! Que isso? Cadê a Esmeralda? Encontrei! Isso! É isso aí! Conseguimos! Mais uma esmeralda do caos! E agora... Vamos para o chefe! Robotnik! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Ué, cadê a vida? Ha! Ah, no original uma vida aqui! Ha! Ah, o programador dessa fase também não deve saber disso! <risos> o funk que fez esse jogo não deve ter jogado o suficiente!